A aqui. Tá correto. Parecer descritivo. Visando uma educação de qualidade onde a aluna é atuante no processo de aprendizagem, sendo incentivada a observar, analisar, criticar e agir com autonomia, e as várias dinâmicas de trabalho são propostas. Com base nas observações realizadas diariamente e suas produções diárias, foi possível destacar. A aluna se expressa de forma clara e precisa, através de relatos de experiências, dos diálogos, de jogos, brincadeiras. Manifesta as experiências, sentimentos, ideias, opiniões de forma clara e ordenada. Relaciona-se bem com a professora e com o grupo. E realiza as atividades propostas de acordo com o seu ritmo. A aluna precisa desenvolver, a interpretar e resolver situações de problemas, especialmente aqueles que envolvam quantificações. Interessou-se por realizar leituras destas ofertadas pela professora. Produz textos com enredo curto, simples e sem o uso total da de sua atividade pouco usa os sinais de pontuação, o que deixa seu texto confuso e sem coerência de ideias. Lê com ritmo vários tipos de texto. Conhece o processo de realização dos cálculos das quatro operações, alcançando os resultados corretos na maioria das vezes. Escreve corretamente números por extenso. Mostra o caderno completo, porém nem sempre caprichado e organizado. Identifica a localização do município e conhece sua história de fundação. Participa das atividades de educação física mostrando desempenho e dedicação. Faz todos os exercícios com dinamismo. Corre, percorre, percorre circuitos, fica, lança a bola com desprezo e clareza. Conhece a importância dos alimentos e sua origem e nutrientes. Realizou suas tarefas de casa na maioria das vezes. A aluna tem bom relacionamento com os colegas, mostrando-se sempre pronta a ajudar os colegas, aceita sugestões da professora e dos colegas. Procura sempre trabalhar com autonomia e precisa ter mais concentração e organização para caprichar melhor e mostrar qualidade nas produções. Tem condições de avançar cada dia mais. Continue se esforçando e sendo essa aluna dedicada, carinhosa, para o próximo trimestre. Desenvolvendo, assim, uma ótima primizade. Parabéns. Continua